A Bayer Netafim, há dois anos atrás, entraram em uma parceria para desenvolver um conceito novo para o agricultor. Qual o objetivo desse conceito? O objetivo é oferecer uma solução aonde ele possa utilizar menos água no processo de irrigação, por consequência, menos energia, então isso vai trazer é, menos recursos de, de utilizo para ele na, no dia a dia da lavoura e, por consequência, como ele está usando menos água, menos energia, e ele agora tem como utilizar os produtos da Bayer nesse sistema, ele também vai estar tá controlando a utilização desses produtos e tendo certeza que esses produtos vão chegar onde tem que chegar e vão ser efetivos na quantidade necessária, sem ter nenhum desperdício, sem ter nenhum problema com o vento, sem ter nenhum, nenhum tipo de outro tipo de perda no processo. Então, quando as duas empresas se juntaram, o que a Bayer viu na Netafim foi que okay, a Netafim tem o um processo de transportar esses produtos de maneira eficiente e o que a Neta viu, viu na Baia foi a Baia ter os produtos adequados para fazer a produção daquele agricultor ser mais efetiva. Então, no fundo, o objetivo é fazer com que o agricultor possa produzir mais, melhor e ganhando mais.